Hoje quero mais uma vez é mostrar minha indignação, é, a esses pais que usam tabela de valores para premiar ou punir os filhos, e para piorar ainda mais essa situação, utilizam isso como se fosse mesada, pais, mesada é a melhor forma de transmitir educação financeira para uma criança, e não é para ser usada como punição ou premiação. Vou ler a tabela, ou parte da tabela que eu vi em uma rede social. Estava assim: Regulamento da mesada. Comer duas frutas todos os dias da semana, ganha R$ 2. Lavar louça, R$ 2. Enxugar a louça, um R$ 1. Guardar 50 centavos. Arrumar a mesa, 50 centavos. Ajudar o irmão, um R$ 1. Tirar 10 em trabalhos escolares, R$ 3. Tirar 10 na prova, R$ 5. Tirar 9,5, 3. Já se tirar nove, ganha dois reais. Agora as punições. Não dar a descarga, menos cinco reais. Deixar luz acesa, um real, menos um real. Deixar aparelhos eletrônicos ligados, menos um real. Deixar toalha molhada no quarto, menos um real. Deixar roupa, tênis jogados na sala ou no quarto, menos um real. Não escovar os dentes, também menos um real. Não ouvir o chamado do pai e da mãe, menos um real. Não ir para a natação, menos 5 reais. Notificação da escola, menos 10 reais. Esquecer o material escolar em casa, menos 10 reais. Se agredir o um irmão, menos 5 reais. Não fazer a tarefa de casa, não, perdão, não fazer a tarefa da escola, menos 5 reais. Eu já deixei lá nessa postagem o meu comentário. Explicando que é um erro, um grande erro. Curioso, eu comecei a ler os outros comentários. E muitas mães... Acharam essa tabela o um máximo e já iriam adotar esse modelo. Já alguns pais comentaram, isso é certo, tem que dar o dinheiro, mas tem que merecer, também tem que cobrar. Se você quer educar seu filho sobre finanças, sobre como lidar com dinheiro, leia primeiro o meu e-book, Ensinando Seu Filho a Lidar com Dinheiro. É um estudo, é um guia, eu disponibilizo para você gratuitamente. Envie uma mensagem no meu Instagram pedindo esse e-book, ensinando seu filho a lidar com dinheiro. Informe apenas o seu e-mail e logo eu já encaminho o e-book para você. Essa tabela ela não serve para nada. Essa tabela de preço da mesada é uma péssima ideia de educação financeira. Me parece muito com fake news. Vamos aos esclarecimentos. Ajudar em casa, lavar, enxugar, guardar a louça, arrumar a mesa... Barrer, jogar o lixo, arrumar a cama, qualquer uma dessas atividades deve ser feita de coração, e não por dinheiro. Se os filhos vêm os pais fazendo, também não fazer, isso é amor, isso é do coração. Nesse lar, que não deve ser um quartel, fazer essas tarefas não merece nenhuma recompensa, a não ser um muito obrigado. Tirar boas notas na escola, independente se a nota é 10, você deve elogiar, incentivar e não subornar seu filho. Seu filho não é uma escola de samba que sempre precisa tirar nota 10. Ele é uma criança, seu filho não é um soldado. Ele não mora em um quartel. Ou talvez more, pobre criança. Quanto às punições, esse que cria essa tabela deve ser bem espertinho. Ou é uma pessoa até de má índole mesmo. Alguém que gosta de levar vantagens até sobre os filhos. Pois os valores das punições são bem maiores que os das premiações. Se ajudar o irmão, vai ganhar um real. Mas se não der a descarga, vai pagar cinco reais de punição. O maior valor a receber do filho é cinco reais se ele tirar nota 10. Mãe, pai, com tanta pressão sobre seu filho, você acha mesmo que essa criança vai se esforçar para tirar 10 e ganhar cinco reais? Se o coitado esquecer um material da escola, ele perde dez reais. Mas se ajudar o irmão ele ganha um real, tá tudo errado. Uma vez eu dei uma entrevista em uma TV junto com uma psicóloga, e me perguntaram exatamente sobre isso, usar a mesada como punição ou premiação. Expliquei que pagar por tarefas de casa é errado, que a criança deveria fazer por amor fazer do coração, mas que ao pagar por isso a mãe e o pai transformam essa criança num mercenário. Mercenário é aquele que na guerra faz qualquer coisa por dinheiro. É justamente essa mensagem que você está incutindo na mente da criança ao fazer isso em forma de pagamento. Tudo que você fizer, eu te pago. Na vida adulta, ele fará o mesmo. No trabalho, não vai se esforçar para ajudar um colega, ou ficar alguns minutos depois do horário, a não ser que paguem bem por isso. Foi isso que essa criança aprendeu com seus pais. Quando eu terminei de falar, a psicóloga reforçou meu argumento explicando o efeito dessa ideia que parece boa, mas ela não é. Não se deve utilizar o dinheiro, nem como premiação ou punição. Eu poderia me prolongar mais, e conforme falei no começo, fico indignado com essas pessoas que postam fake news, não checam as informações, mandam receitas milagrosas, pirâmides financeiras e essa desinformação, como essa tabela da mesada. Não se esqueça de pedir o seu e-book, para ensinar corretamente o seu filho a lidar com dinheiro. Compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.